What's up, guys? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, meu amigo mais gringo, o Seth, amigo gringo. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos na minha casa? Estamos, sim. Tô em Nova York. Cheguei aqui dois dias atrás. Uhum. Eu percebi nas ruas que tem algumas coisas meias estranhas para mim. Meias estranhas? Porque a maioria das coisas em Nova York são totalmente 100% estranhas. Ah, tá. Tem, tem diferentes níveis de... Estranidade? É... é, é remota... Estrangeza? Esquisitude? Espanhiza. Estranheza. Estranheza. Está, okay. Tem diferentes níveis, né? Então, eu gravei cinco coisas. Ok. E eu quero pedir sua ajuda. Vou tentar. Em... Vou fazer o possível. Entender porque... As coisas são assim, tá? Uhum, vamos tá, vamos, essa, essa é a primeira coisa, ok? Então, amigo gringo, por que a polícia de Nova York usa esses carrinhos aqui? Nenhum criminal vai ficar com medo da policial chegando nesses carrinhos aqui. Eu acho que o que está acontecendo lá, uh -huh. são não para buscar, não para ir atrás dos criminais humanos, ah, mas okay. das ratas. Atrás ah. dos ratos criminosos. Porque okay. a gente tem muitos ratos em Nova York, milhões e milhões, deve ser por, por isso. <risos> não. É, é uma boa pergunta. Eu acho que deve ser para usar nos parques hum. e nos lugares que onde não vão carros. Ok. Só isso consigo pensar, porque realmente é um pouco absurdo. Então esses carrinhos não vão atrás dos carros para... Eu nunca vi, eu okay. nunca vi na meio da rua, não. Okay. Tem cavalos, tem policia, policiais nos cavalos, e tem as patrulhas normais e não. Mas essas coisas pequenas acho que só nos parques, nos eventos. Mas sabia que Nova York agora uhum. é um lugar muito seguro. Um, uma das cidades mais seguras uh -huh. dos Estados Unidos As pessoas acham que é totalmente é, como era nos filmes dos anos uh -huh. 70 e 80 Mas agora você consegue andar pelas ruas falando com seu iPhone O okay, que não posso fazer em São Paulo, né? Não, não Ok, a uh, próxima, você já falou num vídeo sobre esse... esse ok, issue. vamos ver Amigo gringo porque essas putas babacas aqui estão ficando numa fila para tirar fotos? Eles vêm do mundo inteiro, de tantos países, elas vêm para aqui para tirar foto com as bolas. Por que? Não, não, não. É, é, não tem resposta. É, é, é realmente que turistas, às vezes, não é turistas do Brasil, não é turistas de nenhum país, nem de Nova Zelândia. É Todos os turistas do mundo são uns puta babacas, às vezes. é é famoso e querem, querem tirar uma foto ao lado de uma coisa famosa. Eu uh -huh. nunca entendi isso. Tem tantas coisas para fazer em Nova York que não, não tem explicação. Uh -huh. Eu nunca tirei uma foto com esse touro, nunca. <risos> Eu moro aqui 20 anos. Algo que é interessante é que o touro é anatomicamente correto, né? Tem todas as partes, então as pessoas gostam de brincar com... Uh -huh. Deve ah, ser isso. As partes, algumas pessoas fazem de forma mais extrema. Então elas estão estudando a biologia, da né? é exatamente, exatamente. exatamente. Não, os turistas são assim mesmo. Tá bom. Obrigado para okay. <risos> tirar essa dúvida. Ok. Próxima aqui. mais uma coisa que eu acho meio estranha é que Nova York tem 8 milhões de pessoas, né? Mas toda vez que você está andando na rua ou você está no trânsito, você pode ver que as pessoas daqui não têm a paciência para o trânsito, para as pessoas que estão na frente de você ou na frente deles quando elas estão andando nas ruas. Mas se você mora numa cidade de 8 milhões de pessoas, por que você tem, não tem essa paciência para outras pessoas que estão na sua cidade? É, olha, isso é uma, uma, uma coisa do nova yorkino mesmo, é que é muito impaciente e eu acho que também não tolera tanto as outras pessoas. Quando você anda pela rua todos os dias e te, tem 10 mil pessoas em cada calçada, uhum. você começa a não gostar das pessoas. Ah. Claro que você gosta da sua família, dos seus amigos, uhum. mas tantas pessoas num lugar, eu acho que qualquer pessoa fica meio maluco. É uma cidade grande e todo mundo é estressado, todo mundo tem que chegar pontualmente uhum. em algum lugar, mas sempre tem algum problema. Uhum. Então as pessoas ficam totalmente impacientes. Ninguém tem tempo e todo mundo precisa de dinheiro porque é um lugar caro. Uma das coisas que eu não gosto da cidade, mas eu devo falar também que eu conheci bastante novyorquinos que são gente boa também mas só okay, que eu sinto que é... é. mas é, na rua eu, eu percebi que quando tem turista e tem um uhum. andando eles ficam bravos com os, os turistas mas isso é ah. faz parte das da cidade né? é não é, é uma experiência total de de querer xingar os turistas <risos> que estão andando em quatro, como não em fila yeah, única, mas entendi. em quatro e você entendi. não consegue e eles param para tomar hum. uma foto e você <risos> quer ir embaixo, em cima. <risos> o novo aqui não tem duas personalidades. Uhum. O de em público, onde você está muito estressado e tudo E o dos amigos e uhum. nas nos lugares sociais e no trabalho, onde as pessoas são um pouco mais simpáticos Entendi. Mas não tão simpáticos quanto no Brasil o Brasileiro que vem aqui para trabalhar sempre reclama que não é amigo de ninguém no escritório uhum. Os colegas não, não viram amigos tão facilmente quanto no Brasil uhum. Então somos um pouco chatos, <risos> até dentro das casas e dentro dos preços Mas, mas eu, eu acho isso mais uma coisa só dos americanos do que Nova York, não é? Talvez depende, depende muito do lugar Mas Pode ser, eu não sei como são as pessoas em Colorado. Ah, toda gente boa <risos> <risos> O que eu sempre digo dos Estados Unidos é que em Nova York as pessoas parecem ser chatos mas são simpáticos. No sul parecem ser simpáticos, mas são chatos. Uh -huh. No Midwest <risos> é, parecem ser simpáticos e são, são simpáticos são mesmo, mesmo. em Boston, onde eu fui criado as pessoas parecem chatos e são chatas. <risos> Realmente, bostoniano não é simpático Ok, vamos lá, mais um? Mais ah, dois. mais mais dois okay. Tô aqui na frente de dois restaurantes, tá? Esse restaurante tá escrito um A na janela Significando que é uma, um restaurante limpo, né? Mas nem todos os restaurantes mostram qual nota eles têm Mas esse aqui Tem um B então, se você tem um restaurante e você recebe uma nota que não é um A, por que você iria mostrar a nota na janela? Então, por favor, me explica como funcionam as notas dos restaurantes. Primeiro, quero felicitar você pelo uso do condicional. <risos> Obrigado. Muito bem. Eu acho que é a lei que você tem que mostrar o papel. Ah, ok. É, é uma lei. É. é. Okay. E, então quem não mostra está fazendo algo errado, não ah, sei okay. se eles multam esses restaurantes. Mas tem A, B e C. Eu nunca vi D. Ah, okay. Mas existe ou não? Know? Eu não sei. Okay. Eu, eu gostaria de saber, porque eu, eu entraria só para ver quanto sujeira é, tem tipo lá tem, no tem rato. É, mas isso também às vezes não é justo. Vocês sabem, o governo chega e uh -huh. monitora, vem um dia, e nesse dia um rato passa por aí. Uh -huh. e, e eles recebem um C. Oh, bom, para receber um C, acho que tem que ser ruim. <risos> okay. Mas A bem B, ah, para mim, tanto então... faz. Sabe que os brasileiros acham que os chineses são todos sujos, né? Uhum. E agora você mostrou um <risos> restaurante chinês que tem um B. Foi sem querer. Desculpa, chineses. Então, você não comeria num restaurante que tem um C? Eu, eu acho C. que já comi. Já? É. é. Bom, se você pensa, eu vou para um restaurante, depois você chega tem um C. Ah, é, ok. Uhum. Já cheguei, já viajei, morrer. já... Só... Mas eu como muitas coisas esquisitas. Uhum. Eu como nas ruas de qualquer cidade do mundo. Uhum. É, eu não tenho muito medo. E é, eu acho que as pessoas, é até saudável comer nos lugares com C, porque aí o seu corpo se acostuma uh -huh. a comer, vamos dizer, um hambúrguer com pedaços de rato dentro e seu organismo é, melhora e a próxima vez você não fica doente. Dica do amigo gringo. Amigo gringo. Muito mais dicas no meu canal. Mais um costume Yorkino que eu acho diferente é que vocês têm as faixas de pedestres nas esquinas e tem sinais. Nice. É mais uma sugestão do que um leg. Parece que não tem regra de atravessar a rua. É só quando você pode. Por quê? Bom, você já viu como eu atravesso a rua porque, quando a gente <risos> estava chegando aqui. Ah, o Yorkino é famoso por não seguir essas regras. Mais uma uhum. vez, porque está com pressa. Não quer chegar tarde e Corre. É é realmente uma sugestão. Uhum. O que não é uma sugestão é que os carros têm que parar quando o pedestre tem o direito. O que não é muito comum no Brasil. Normalmente é todo o todo tr trânsito para e depois os pedestres passam, Sim. eu acho. Mas aqui, na maioria dos casos, o motorista vai parar, uhum. se está virando, vai parar para o pedestre passar. Na maioria dos casos. O problema é que só precisa de um caso e já era. Uhum. Morreu. Ah. É o charme da cidade e também a <risos> parte ruim. Pessoas simplesmente fazem o que eles querem. Uhum. Por muito tempo, a cidade era quase uma cidade sem lei. Ou seja, tinha crimes ruins, mas também as pessoas também faziam o que quiserem. Fumavam nas, uh, maconha nas ruas. Uhum. Agora, depois dos últimos prefeitos, já tem um pouco mais de ordem nas ruas. Entendi. Mas eu recomendo visitar. Bom, well, você já visitou, você é. não precisa da minha recomendação. Mas é uma cidade muito, muito especial. É muito especial. Uhum. Recomendado. Mostra essas coisas para ver vídeo, mas realmente eu amo Nova York, então... Não, não, não tudo fica... bem. Não, reclamar de Nova York é uma parte importante de estar em Nova York. Ah, ok. Então, reclamar é nossa especialidade. Já sou Nova Yorkino. Exatamente. Aqui, não. Exatamente. <risos> não, você é simpático demais para ser Nova <risos> Mas podemos trabalhar nisso. Se você <risos> tá mudar para cá, então, Seth, muito obrigado por participar do Muito obrigado pelo convite para minha casa. <risos> então, gente, não esqueça de dar uma olhada no canal dele. Vou deixar o canal dele na descrição do vídeo. Daqui em um mês, dois meses, a gente vai ter um vídeo juntos no canal dele também. Então, tem que ser um... Tem um, que se inscrever um, para isso. não perder o vídeo do Brian. não Nada a ver com o meu canal. Você tem que <risos> se inscrever para ver mais de Brian. Isso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau!